E aí galera do YouTube, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal de TF2, e hoje estamos aqui com o, o BR, é, mas sem dúvida, é. Henrique, e aí? Bom, beleza, é isso aí galerinha, bora aprender a jogar essa porcaria. Claro, estamos jogando aqui de engenheiro, vamos fazer um vídeo zoeiro, tentar fazer pelo menos, né? <coughs> E aí eles aqui, construindo cima da sua base Aqui mesmo né? lindo! <risos> Tem um pai um Pyro dançando igual uma cadela aqui, né, de burro Então tá muito calmo É, exatamente tô... Ó, a gente mandando de papo, vamos lá <risos> A parte mais importante disso aqui é você sempre jogar com mais uma pessoa, você jogar sozinho ó, é difícil pra caramba. Exatamente, Team Fortress 2, nossa tá bom, Aí. o que seria Team Fortress 2, time, Fortaleza, alguma coisa, alguma coisa útil com o Fortaleza, 2, que é o... a segunda versão do jogo, sei lá. E uma coisa muito importante e básica no engenheiro, nunca fique na frente da sua nossa Center, porque você vai, tomar é. dano Exatamente, eu vou brincar para esse pai eu aqui, que é isso, mano Pô, é Davo, beleza, né? Virei um mortal Ah, e para própria tesoura Haha, ganhei O que é CBR. É isso! Simplesmente isso! É tá na zoeira! <risos> uhum! Cara, cadê o time dos caras? Eu não vou invadir não! Caraca. Ah, não tem, né? É, Eu então, acho isso também. Vou botar um teleporte aqui pra ver um spy bem aqui. Tá. tá, bora montar. Uma coisa muito importante também no TF2, principalmente tem engenheiro, então você monta teletransporte só mesmo pra cheque, porque sempre tem um BR jogando spy, que vai lá e quer sapar quem O teletransporte, algo que não tem necessidade de pegar e sapar, porque não tem função exatamente então você acaba monitorando então, se o cara tá próximo ou não aí você já pode preparar a bala pra acertar ele tipo isso uma coisa importante de engenheiro, sempre monte o teleporte perto da entrada ou saída de cada base isso facilitará os Spies vir no seu teleporte e outro detalhe também de engenheiro é que você não pode ficar parado, você tem que tentar evitar ao máximo ficar parado, porque você parado, consertando, pronto, o spy vai lá e te mata é um alvo fácil, ah e outro detalhe, nunca fique em cima do teleporte, Porque quando o spy vai teleportar ele vai cair em cima de você, isso vai matar você <risos> Outro detalhe também de, de engenheiro é você sempre montar a sentinela na frente, o dispenser atrás de você e você ficar entre no meio dos dois, assim, tipo assim ó, é que tá meio longe, mas você é mais ou menos o dispenser aqui, sua sentinela aqui e você aqui, ó, curando a sentinela. Vamos lá, as melhores armas para engenheiro são chave inglesa é comum, mostra essa <coughs> que ele está usando. É, não, na verdade eu estou... vamos começar pela arma primária. bom, eu vou mostrar o meu loadout, certo? Meu loadout é assim, eu tenho é, telesco... telescopeta, o que que essa telescopeta ela faz? Ela cura as construções à do... distância, ou seja, você pode estar lá na puta que pariu, tem... tem visão da sentinela, você pode mandar uma flecha especial que vai curar essa sentinela ou qualquer das construções aliada. Quando você tem 175 de metal, ou 170, não sei o certo, você consegue puxar as suas construções para onde você tá. Por exemplo, aqui ó, vou dar um exemplo aqui. Você tá, você tá aqui embaixo. Ah, eu quero movimentar minha sentinela para cá. Pum, puxei. Viu? Botão direito você puxa a sua sentinela. Quase que eu fico preso aqui. De boa. Bom. Aí por exemplo, ah, eu não gostei dessa posição, quero trocar, você tem que ir na frente da sua dispensa e pegar metal Só faz isso A ah, arma é secundária, é, eu tô usando... E caso a sentinela do seu companheiro estiver sendo destruída, você pode estar tá usando ela também para recuperar, dando sei. Exatamente é, a arma secundária eu estou usando o peão. O que, que esse peão faz? Bom, ele dá um escudo temporário para sua sentinela e você consegue assumir o controle dela. Ou seja, por exemplo, tem um cara lá na, lá na frente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. Ó, dei o escudo, certo? Aqui você vai estar tá diminuindo uns 50% de dano. Aí, por exemplo, tem um caminho lá na porta. Deixa eu montar esse cara aqui, depois eu monto é, Por exemplo, você quer ter um caminhão lá na porta você não tem, não tem visão dele Isso, vai lá Henrique Aí você quer pegar ele, ah Eu vou lá e atiro, entendeu? Vai atirando aí dá pra soltar você nisso também Entendeu? Dá pra você matar o cara dali Aqui mesmo Sem você precisar se arriscar indo lá matar ele Uma terciária, né, que seria a dentadura que eu estou usando ela diminui 25% do dano que eu causo aos inimigos na pancada, mas as minhas construções elas se cons constroem mais 30% mais rápido então seria uma vantagem para você que não gosta de demorar no começo do jogo Já quer ir montando rápido pro seu time não ficar na desvantagem e tal, Bom, aí você tem aqui o PDA de construção, o meu é o padrão, não sei se tem donate, mas de boa é que é isso aqui ó, for... ah, pensei que era você aqui. Bom, <risos> não, não é eu não é igualzinho você só o óculos que é diferente, bom, aí você tem aqui ó PDA que é o fogo de construir e aí você aperta 1 para construir a sentinela, 2 fornecedor, 3 entrada, quatro 4 saídas. Que são essas coisas que estão montadas aqui. Ó. Exatamente isso aqui. Bom, o que eu mais posso falar de engenheiro? Assim, ah, sim, as, os equipamentos. Bom, aqui eu tenho o equipamento que eu, eu chamo ele de equipamento para construção ou é, full construction né, alguma coisa do tipo que é essa build aqui que eu acabei de apresentar tem o, a build linha de frente que seria a justiça vingadora que, com, com, só, quanto mais essa sentinela mata mais ela quando ela for destruída por exemplo ela matou 5 pessoas você tá, vai ter um bônus de 5 de, de crítico 5 tiros críticos a pistola, que é a pistola padrão mesmo, e o pistoleiro. Ela substitui a sentinela grandona por uma mini sentinela que custa menos metal, é mais rápida para ser construída e ela dá, esse pistoleiro dá mais 25 de vida. Por algum motivo tem gente destruindo as coisas. Finalmente, alguém resolveu invadir, porque estava ficando perceptível de ficar aqui sem fazer nada. É, pois é. Bom, a assim, Sentinela acabou matando, e que susto, né? Uma Olha só. Engenheiro, é que Engenheiro é mais suporte, então não vá, que nem um louco, ficar na linha de frente, senão você vai tomar dano até uma hora. É, só se você tiver com a build de, é, da Mini Sentinela, que é essa build aqui, que você pode ir na frente tipo aí você vai dar um suporte ao seu time no caso, não vai igual o Rambo na frente que você vai acabar morrendo ó, destruiu meu teleporte, tá vendo inimigo? e isso é um aviso, entendeu? que os inimigos estão chegando na, na base e tal bom, enquanto que eles não chegam eu vou continuar com a build bom, essa aqui é a build futurística que eu vou chamar, que é a Ponson 6000 que serve muito bem para suporte também ela não precisa de munição, ela não pode ser refletida por um Pyro, quando dá um Air Blast, que seria o botão direito do lança-chama do Pyro. Uh, quando acerta a vítima, é, se for um médico, ela tira 10% da overcarga e se uh, atingir <coughs> um Spy, ele perde 20% da sua camuflagem ou seja, é muito útil para suporte, quando os caras estão invadindo mesmo, aí você só atira em médico o spy bom aí a, você tem a pistola que é a pistola padrão e você tem o efeito Eureka bom, é, quando você aperta R com esse efeito Eureka, você abre uma interface se você apertar 1 é, você vai para a base 2 você vai para a saída do seu teleporte e lembrando que você não precisa do da entrada construída para você ser teleportado só que a taxa de reparo é penalizada em 50% e a taxa de aprima, aprimoramento também aí você tem a a outra build constructor só com efeito eureka bom eu acho que é isso a dica engenheiro de hoje é essa espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se gostaram não deixo, não esqueça de dar um like um favorito e comentar isso aí quer falar alguma coisa ah, Henrique. não só nisso mesmo se achar ruim também comente tá então porque criste crítico... isso e dá um, um, um não gostei e deixe o porquê você não gostou e isso vai estar tá me ajudando demais a crescer o canal aí Tá com seus 30 inscritos. <risos> Espero que chegue mais aí. Então é isso aí. Valeu, falou. Fui.